Seco, hein? Para o corte. Vamos lá. Atenção para o corte. Seco. André Neto, você acha que a Andretti entra na Fórmula 1, junto com a Cadillac, e por quê? Olha, eu acho que vai acabar entrando. Eu acho que talvez demore um pouco mais do que a gente está esperando, mas eu acho que vai acabar entrando sim, porque é um projeto muito forte, é um projeto muito interessante para a Fórmula 1, não sei como vai se dar esse processo de convencimento das equipes que ainda está faltando pela parte financeira, mas eu acho que uma hora a Andretti vai conseguir esse objetivo dela. Acho que vai ser meio no estilo água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas acho que a Andretti entra na Fórmula 1, sim. JP, Andretti na Fórmula 1? Acho que entra. Acho que entra. Acho que a Andretti não está de brincadeira. Eles estão realmente se estruturando da, de uma forma... Da melhor forma que eles conseguem. E acho que essa antipatia inicial da Fórmula 1 inspirou neles um sentimento de que agora eles têm que entrar de qualquer jeito. Então, acho que entra assim. Você está vendo esse corte? Comente aqui embaixo. Você acha que a Andretti chega na Fórmula 1 junto com a Cadillac? Olha, é bom que a Fórmula 1 bote a Andretti lá dentro. eu não aguento mais 10 equipes no grid, só 20 pilotos e não sei o que. Eu tenho que arrumar mais umas 3 equipes. Tá? Deixa seu comentário, coloca aqui embaixo. Final... É mais uma coisa que aí que a relação FIA e Liberty Media vai pesando para um lado e para o outro. Ai, meu Deus.